a uh, maior marca, vou, não estou aqui a tomar partido de, do, da rádio em si, a maior, a maior marca, na minha opinião, a maior que de maior valor, uh, na minha opinião do segmento jovem, digo isto com alguma, com alguma vontade, a maior marca do segmento jovem em Portugal é a Mega Hits E é surreal como é que têm conseguido entender que para se continuarem a, cri, a tornarem relevantes, a, a serem aquilo que eles são na sua genes como uma, maior, como uma marca poderosíssima junto do segmento jovem,